Este é um dos meus pequenos almoços favoritos e hoje vou-vos ensinar como o fazer. Começo com um abacate cortado aos pedaços. Esta é uma das fontes de gordura mais saudáveis que podemos escolher, com o bónus de ser super saboroso. Depois adiciono uma lata de 250 gramas de atum em água. Não tinha em então usei uma faca, mas não tentem isto em casa. Adiciono 5 ovos cozidos cortados aos pedaços. Esta é uma das mais completas fontes de proteína que existe, cheia de vitaminas e ômega 3. Para ser mais fácil descascar, deixe sempre os ovos arrefecerem em água fria. Depois adicione o sumo de um limão inteiro. Ajuda a digestão e adoro o sabor. Tempero com um pouco de sal, pimenta e alho. E voilà! Junte sempre uma porção de sauerkraut para ajudar a digestão e dar um boost à saúde intestinal. Espero que gostem!